A Fórmula 1 está de volta e é o grande destaque do fim de semana recheado do esporte a motor. A categoria desembarca no Azerbaijão cheia de novidades, com a adição da Sprint e de uma segunda classificação. E a Fórmula 2 acompanha. Mas a agenda também tem MotoGP na Espanha, Indy no Alabama e muito mais. Por isso vou te contar onde você pode acompanhar tudo isso. O primeiro treino da Fórmula 1 acontece às 8 da manhã de sexta-feira, com transmissão da F1 TV e Band Sports. A classificação para o GP é às 10. No sábado, a classificação da sprint está marcada para 5h30 da manhã e a prova curta é às 10h30. No domingo, as luzes da corrida principal se apagam às 8 da manhã. Bom, esses são os horários oficiais da categoria. Mas eu te lembro que o Grande Prêmio também faz a transmissão completa em segunda tela. Então eu vou te passar os horários para você acompanhar juntinho com a gente, olha só. A live da classificação de sexta-feira começa às 9h45 da manhã. No sábado a classificação curtinha é às 5h15 da manhã e a sprint às 10h10. No domingo a gente faz o esquenta às 7h40 da manhã pro GP. Vale lembrar que a F1 TV, Band e Band Esportes também transmitem tudo isso. Na sexta-feira, o primeiro treino é às 5h45 da manhã e o segundo às 10 No sábado, o terceiro treino é às 5h10 da manhã. A classificação acontece às 5h50 e a sprint às 10h10. O GP está marcado para as 10 da manhã de domingo. E assim como a Fórmula 2 acompanha a Fórmula 1, a Moto 2 e Moto 3 seguem a Moto GP. Tudo isso tem transmissão da ESPN e do Star Plus. A Indy no Alabama tem treino livre 1 marcado para as 4h40 da tarde de sexta-feira. No sábado, Tele 2 é a 1 da tarde e a classificação às 4 A corrida no domingo está agendada para as 4 da tarde, TV Cultura, Star Plus e ESPN transmitem. E assim como as anteriores, a Indy NXT também acompanha a categoria principal, que tem transmissão de ESPN e Star Plus. Além disso, fim de semana também vai contar com Copa Truck, que tem transmissão de Band e Sport TV, e TCR Sul-Americano na ESPN e no Star Plus, um verdadeiro cardápio de corridas. Para você não perder nada, o link da programação completa está no link da descrição.